Pensando em sua segurança, o Mercadão dos Óculos trouxe uma novidade que é o maior sucesso. Agora você também pode cuidar da sua saúde visual sem sair de casa. É isso mesmo! Agende o melhor dia e horário para ter atendimento virtual com um de nossos consultores. E saiba tudo sobre armações e lentes no conforto do seu lar. Agende seu horário agora mesmo! Saúde visual é essencial! Saiba mais no link.